Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula vamos resolver um exemplo que tem como objetivo calcular a solubilidade molar. Nesse caso, vamos calcular a solubilidade molar do fluoreto de cálcio, considerando que o KPS do fluoreto de cálcio é igual a 3,9 vezes 10 elevado a menos 11, a 25 graus Celsius. O primeiro passo que precisamos fazer é escrever a equação de dissolução do fluoreto de cálcio. Como sabemos, o fluoreto de cálcio sólido vai se dissolver em solução para formar um íon de cálcio aquoso mais e ânions fluoreto. Para equilibrar isso, precisamos incluir um 2 na frente do ânion de flúor. A próxima etapa é configurar uma tabela IVE, onde o I representa a concentração inicial, o V representa a variação na concentração e o E representa a concentração de equilíbrio. Antes que qualquer um dos fluoretos de cálcio sólido se dissolvam, as concentrações iniciais de íon de cálcio 2 e de ânion de flúor na solução é zero. Portanto, podemos colocar um zero aqui para a concentração inicial dos íons na solução. Quando a reação começar a ocorrer, parte do fluoreto de cálcio vai se dissolver, mas não sabemos quanto. Devido a isso, podemos representar essa quantidade dissolvida com "-x", aqui na tabela, onde o x é a concentração de fluoreto de cálcio que se dissolve. Olhando para as proporções molares, temos uma proporção molar de 1 para 1 entre o fluoreto de cálcio e o íon de cálcio mais. Portanto, se estamos perdendo x na concentração de fluoreto de cálcio, devemos estar ganhando x na concentração de íon de cálcio mais. Temos aqui também uma razão molar de 1 para 2 entre o íon de cálcio mais e o ânion de flúor. Sendo assim, se estamos ganhando mais x de cálcio 2. Devemos ganhar mais 2x de ânion de flúor. Com base nessas informações, temos que a concentração de equilíbrio do íon cálcio 2+ é 0 x, ou apenas x, e a concentração de equilíbrio do íon fluoreto será 0 2x, ou apenas 2x. A próxima etapa é escrever uma expressão Kps a partir da equação balanceada. Temos aqui que Kps é igual à concentração do íon cálcio 2+ e como há um coeficiente de 1 na equação balanceada, a concentração de cálcio 2+ é elevada à primeira potência. Aí, isso vezes a concentração de ânion de flúor. E como há um coeficiente de 2 na equação balanceada, a concentração de ânions de flúor é elevada à segunda potência. Os sólidos puros não são incluídos na expressão da constante de equilíbrio. Portanto, vamos deixar o fluoreto de cálcio de fora da expressão Kps. Outro detalhe também, as concentrações de íons em nossa expressão Kps são concentrações de equilíbrio. Portanto, podemos substituir x na concentração de equilíbrio de cálcio 2 e 2x na concentração de equilíbrio de ânion de flúor. Também podemos substituir o valor Kps para o fluoreto de cálcio. Ao fazer isso, teremos aqui 3,9 vezes 10 elevado a 11 e isso sendo igual a x vezes 2x2. Agora, precisamos resolver isso aqui para x. Ao fazer isso, temos aqui que 3,9 vezes 10 elevado a 11 é igual a x vezes 2x2. Bem, 2x2 é igual a 4 vezes x2. E isso, vezes x, é igual a 4x3. Agora, para resolver para x, precisamos dividir os dois lados por 4, porque assim vamos cancelar esses dois 4 aqui do lado direito da igualdade. Aí também precisamos obter a raiz cúbica de ambos os lados. Ao calcular a raiz cúbica do lado esquerdo e a raiz cúbica do lado direito, chegaremos à conclusão que x é igual a 2,1 vezes 10 elevado a 4. Olhando para a nossa tabela IVE, x representa a concentração de equilíbrio do íon cálcio 2+, sendo assim, temos que 2,1 vezes 10 elevado a 4 é a concentração de equilíbrio do íon cálcio 2+. Para o ânion de flúor, a concentração de equilíbrio é 2x. Então, temos 2 vezes 2,1 vezes 4 E isso é 4,2 vezes 4 molar, que é a concentração de equilíbrio do ânion de flúor. Nosso objetivo era calcular a solubilidade molar do fluoreto de cálcio. E a solubilidade molar se refere à concentração de nosso sal que se dissolveu para formar uma solução saturada em equilíbrio. Portanto, se x se refere à concentração do íon cálcio mais em equilíbrio, olhando para as nossas razões molares, essa também vai ser a concentração de fluoreto de cálcio que se dissolveu. Sendo assim, 2,1 vezes 4 também é a solubilidade molar do fluoreto de cálcio. Tecnicamente, a uma temperatura constante, nesse caso aqui de 25 graus, a concentração de um sólido não muda. Então, você verá que a maioria dos livros didáticos não coloca menos "-x", na tabela IVE. Eu gosto de colocar dessa forma apenas para me lembrar que x, nesse caso, se refere à solubilidade molar. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho e, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um forte abraço e até a próxima!